E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Uma ótima semana para todo mundo. Começa com chuva no litoral, garoas de vez em quando, chuva aperta em outros momentos. Tem períodos de melhoria, mas sempre com céu encoberto.